Oração muito forte e poderosa pelos nossos filhos. Orar pelas crianças nunca foi tão importante. Embora os jovens queiram mais independência e individualidade, o mundo está se tornando cada vez mais perigoso. Ore a Deus com fé por seus filhos e tenha certeza de que sua família estará livre e protegida de todos os perigos. Oração dai me inteligência para usar da severidade quando esta for necessária, dai me brandura quando me faltar a paciência. Livra-me, Senhor, de todo o escândalo, para que sirva de modelo aos meus filhos, em tudo quanto é justo, bom e louvável. Santificai, Deus de toda santidade, os meus filhos, para que vos amem e respeitem. Dá-lhes docilidade e obediência para que se tornem perfeitos. Não vos peço riquezas para eles, e sim saúde e força para se manterem na vocação que vós lhes destinastes. Preservai-os da escravidão das más paixões, conserva-lhes a pureza no meio deste mundo depravado. Concedei, Senhor, aos meus filhos boas companhias e exemplares guiás. Antes quero vê-los mortos do que vê-los em vida perdida. Eu vos entrego, ó oh Pai de bondade, cada um de meus filhos para os protegerdes e salvardes por toda a vida. Assim tenho a firme esperança de poder dizer um dia, Senhor, daqueles que eu me confiastes não perdi nenhum. Amém. Urta e compartilhe essa mensagem para que ela chegue a mais pessoas. Obrigado e que Deus abençoe sua vida.